Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje estou trazendo aqui o tutorial da música Tu És Bom, né? Mais conhecida como Deus É Bom, da cantora Soraya Moraes. tá bom? Antes da gente o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, senão você não vai saber o que eu tô postando, tá bom? É, gente a cifra da música tá na descrição tá a música tá em mi maior deixa eu tirar o fio aqui jogar para trás pronto agora tô disfarçado é... Mi me maior a cifra na descrição e vamos lá né eu vou usar um piano elétrico aqui tá introdução são quatro acordes tá você vai fazer aqui o baixo oitavado aqui ó beleza você vai fazer aqui um mi maior tá então vai ser mi maior Vai manter o baixo aqui, vai fazer Si aqui, ó. então vai ser um Si com baixo em Mi, tá? Depois você vai fazer Ré com baixo em Mi, e depois Lá com baixo em Mi, ok? Então, ó, e aqui ó, Mi, Mi com baixo em Mi é brabo, hein? Mi, Si com baixo em Mi, Ré, e lá, tá bom? Apesar que eu já vi no Cifra Club Lá, bemol com baixo em Sol Sustenido, tá? Então assim Mi baixo em mina tá bom, viu? É... <risos> Deixa eu voltar é, A introdução da música Tá? Só segura, né? Então faz Beleza? <risos> Tô indo Do Lá, bemol com baixo em Sol Sustenido é, Aí o que, que acontece? Algumas versões em inglês, tá? Faz tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Então você pode só fazer a rítmica, ó. Tá bom? Tá? De boa, ó. Eu não tô conseguindo parar de pensar no Lá bemol com baixo e sustenido. Tá bom? Até aqui! Aí, a parte que entra cantando, Senhor, tu és bom, é a mesma coisa, tá? Ó, não é para mudar os baixos, não. Vai, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Tá? Então é... Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Eu já vi um monte de gente tocando essa música E fazendo aqui, aqui, aqui, aqui Não, não é isso, tá bom? Conforme eu ouvi na música que tá lá O baixo permanece em mim Então, ó Senhor tu, Senhor, tu és bom Tua misericórdia é pra sempre Beleza? Mais uma vez Senhor, tu és bom Tua misericórdia é pra sempre Até aqui, tá? Então pegaram, ó, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Repetiu. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. OK? Aí vai vir agora. Lá maior. Todos os povos te exaltarão, tá? Então a mão, ó, a mão esquerda permanece aqui, tá? E a mão direita vai fazer, ó, Lá, tá? Depois vai vir aqui, ó, Si com baixinho Lá, Lá menor com sétima e Ré com baixinho Lá, tá? Repetindo, hein? Lá, Si com baixinho Lá, Lá menor com sétima e Ré com Lá, ok? Ok? Todos os povos te exaltarão De geração em geração Beleza? Suave, né? Aí vai vir agora A única parte que os baixos vão realmente mudar É no Te Adorarei Vai fazer Mi Te Adorarei Si Ré Aleluia E lá Aleluia aí de novo Mi Te Adorarei Si por tudo que és Ré, lá Te adorarei Mi, si Ré, aleluia Aleluia E aí agora o último vai ser Mi com sol sustenido Te adorarei Si menor com sétima Tá? Dó E ré Aí vai cair no primeiro Deus é bom, tá? Esse primeiro Deus é bom é um acorde um pouco diferente, tá? É um Mi menor com sétima, nona e décima primeira, tá? Então ele vai ser aqui, ó. Deus é, é bom. Segurou mais uma vez. Ok. Volta para o Senhor Tu és bom maior. Senhor Tu és bom. Beleza? Então, ó. É... Como é que é, Tia du?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 Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Tudo igual, ó. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Você pode fazer essa rítmica, ó. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és Tá vendo? Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Até aqui, beleza? É, considerações, tá? Na parte que canta Senhor, tu és bom, você vai fazer essa rítmica Tá? Hum. Papá, papa. papá, papá, pa. pa, pa. pa, pa. beleza? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre, beleza? Tá? Com aqueles acordes que eu já passei. No todos os povos não tem ritmo, todos os povos te exaltarão de geração em geração, ok? No te adorarei você vai fazer junto com o bumbo o bumbo fica tum tum pum, pum, então te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia. Nesse último você vai só tocar o acorde, te adorarei por tudo que és. Aí na primeira, Deus é bom, você vai cair no Mi menor com sétima, nona e décima primeira. Deus é bom. Se quiser fazer uma penta blusa aí. Tá, mais uma vez. Aí, volta pro seu Tu és bom, beleza? Bom, o segundo Deus é, é, Deus é bom, <risos> você vai entrar nessa parte aqui. Ó, é. Te adorarei por tudo que é. É, é bom, aí vai fazer Beleza? Aqui, vamos pegar essa parte? Eu escrevi na cifra, isso aqui ó: Mi Sol Lá Ok Depois Mi, Ré Lá com Dó sustenido Dó, Dó Si Tá? Então, ó, de novo, repetindo: Mi, Mi, Sol, Sol, Lá. Mi, Mi, Ré. Lá com Dó sustenido. Dó, Dó, Si. Tá? Só que na música o teclado não toca assim, né? Ele faz só as tônicas dos acordes, tá? Então, ó. Tá? Você pode até separar as mãos, ó. Beleza? Fazer devagarzinho para você pegar, ó. Mi com uma mão, né? Melhor. <risos> mi, sol, sol, lá, beleza? Mi, mi, ré, ré, dó sustenido, dó, dó, si. De novo? Mi, mi, sol, sol. Sustenido, Dó, dó, lá Ok? Vai ficar Deus é bom o tempo todo Não consigo cantar viu? Todo, Deus é bom Deus é bom O tempo todo Muito difícil tocar e cantar isso aqui Acabou essa parte Vai voltar pro Senhor Tu És Bom Vai cantar três vezes Senhor Tu És Bom Tua misericórdia para sempre Beleza. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre De novo Senhor, tu és bom, tua misericórdia... Oh, até errei Senhor... Ai, deixa eu me achar Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre Terceira vez Na quarta Todos os povos te exaltarão De geração em geração Ok Aí, vai fazer um, um a te adorarei meio mais lento, né? Te adorarei, aleluia, aleluia. Agora vai rolar isso aqui, ó. Te adorarei por tudo que é. Beleza? Vamos pegar as frases? Essa frase ela é construída em cima da pentatônica de Mi menor. Tá? Ah, mas a música está em Mi maior. Mesmo assim, essa música ela tem várias intenções blues, tá? Então, a intenção blues é o quê? É jogar mesmo essa penta aqui menor sobre o maior. Tá? Isso aqui eu explico lá dentro do curso, né? Tá vendo? Aí, qualquer coisa, você entra lá no curso para estudar mais profundamente isso para eu te dar um suporte também, vamos para a frase, ó, si, sol, lá, mi, sol, lá, si, ré, dó sustenido, lá, ok, de novo devagar, si, sol, lá, mi, sol, lá, si, Dó sustenido Lá, ok. Beleza? É isso aqui é a frase. Então, tá? te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Beleza? é. Beleza? Deve tempo de você tocar aqui o outro acorde, né? Te adorarei por tudo que és. Beleza, aí continua. Te adorarei, aleluia, aleluia. Para finalizar, te adorarei. Isso aqui já passei para vocês, né? Por tudo que é. Aqui esse último por tudo que é vai ser três vezes, tá? Então, ó, te adorarei por tudo que é. Dó, ré, por tudo é, yes. segunda vez na terceira ao invés de Dó vai ser Lá menor por tudo que é yes. Ré Deus é bom se você quiser dá pra terminar aqui oh. Sei. dá pra acabar em Mi dá pra acabar em Mi com Sétima se você quiser fazer Blues dá pra acabar em Mi com Nona entendeu? Te adorarei És, por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é, Deus é bom. Acaba em Mi maior. Tá? Se você quiser ser mais ousado, você termina em Mi com sétima. Aí você muda a mão aqui, ó, e vem aqui. Assim, essa aqui é a penta blues, né? Como eu já falei, de mi menor, né? Tá bom? E aí eu acabei em mi, tá? Fiz um mi com sétima aqui. E aí o mi aqui. Isso é para quem é mais avançado. Você que tá mais iniciante, termina então só no mi maior mesmo, tá? Tudo que é cadete adorarei por tudo que é Por tudo que é é yes. Mi maior, bolachão. Deus é bom, tá? E você que quer arriscar, joga o. Beleza? Bom, acho que é isso, tá? Um pouquinho corrido, né? Mas <risos> diminui a velocidade do vídeo, tá? Lembra que tem cifra na descrição, Tá? Lembra que tem a apostila de cifra também, com 100 louvores cifrados na descrição. Tem uma apostila de graça aí com umas dicas. E se você quiser estudar, vem ser meu aluno, tá bom? Também tem aí as minhas indicações, né? Lucas Canieri aí, para quem quer aprender. New Soul, tá? E para quem quer entortar tudo, tem o Deus Nir Souls aí com a harmonia gigante aí na descrição, tá bom? Todos esses cursos aí eu recomendo, tá? Um abraço a todos vocês, tá? Fiquem com Deus, tá? Também tem o nosso grupo no Facebook, tá? Tecladistas Online, link tá aí na descrição. Vem fazer parte que lá eu tô postando coisa direto. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau!